Grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação é aquela circulação que acontece em todo o nosso corpo, tá? Também chamado de circulação sistêmica, que ela acontece em todo o nosso corpo. A pequena circulação é a circulação que a gente chama de circulação pulmonar. É quando o sangue vai para o pulmão e volta. É a pequena circulação. Para você entender aqui de maneira muito simples... Você só precisa fazer algumas coisinhas. Você pode desenhar o coração de maneira mais simples, que eu vou mostrar para vocês como é o coração de maneira mais simples. Ah, aquele complexo não consegui desenhar. Pois é, vou mostrar um que não é o real, não é como os vasos estão anatomicamente no nosso corpo, mas é de maneira mais simples. É para ficar didático para você entender. Então, eu vou mostrar. Tem que saber a anatomia do coração, tá? Outra coisa, você tem que lembrar do que eu já falei agora... Todo sangue que sai do nosso coração, ele sai por uma artéria. Todo sangue que chega no nosso coração, ele vem de volta, ele vem por uma veia. Vou dar um exemplo. Se o nome é circulação é, sistêmica, ou grande circulação, é a circulação que vai para o corpo. Sai do coração para o corpo por uma artéria. Quando volta do corpo para o coração, volta por uma veia. Então, sempre, galera, sai por uma artéria, volta por uma veia. A pequena circulação, não é do pulmão... A pequena então sai do coração para o pulmão por uma artéria então tudo que sai do nosso coração sai por uma artéria, quando volta volta por uma vez Já é uma coisa que você tem que estar na cabeça. Outra coisinha que a gente tem que lembrar que eu falei lá no começo da aula existe basicamente dois tipos de sangue o sangue arterial e o sangue venenoso, lembra do venenoso? O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio. Lembrando que o sangue venoso ele é rico em gás carbônico, CO2. Tá? Então, com essas informações, eu vou poder ensinar para vocês a grande e a pequena circulação. Vou começar saindo da frente para você parar esse vídeo aqui. E quem sabe desenhar ou bater um print disso aqui. Olha como eu desenhei de maneira simples o coração que você vai fazer na sua casa. Pega papel e caneta. Você vai pegar, vai desenhar apenas uma bola. Vai fazer as quatro cavidades, olha. Lembrando, galera, esse é o lado esquerdo. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito. Outra coisa que eu fiz para ficar mais didático. Entre o átrio e o ventrículo, eu fiz aqui duas bolinhas. Aqui o esquerdo. E do outro lado fiz três bolinhas. Por quê? Pra simular, que são as válvulas. Só para ajudar a simular melhor. Aqui vai ser a válvula bicúspide. Olha aqui dois buracos. Bicúspide ou mitral. E desse lado aqui vai ser a tricúspide. Tricúspide. Não tem como errar, tá, galera? Bora lembrar de anatomia? Lembra que do lado esquerdo sai a aorta, a artéria aorta. Do lado direito sai a artéria pulmonar, tá? Artéria pulmonar. Do lado esquerdo também, chega as veias pulmonares, chega as veias pulmonares, e do lado direito, eu tenho as veias cavas, tá? Então, fica bem fácil, eu tenho duas artérias, eu tenho duas veias. Kennedy, como é que eu consigo lembrar, eu sei que eu vou estudar, eu sei que eu leio um livro, mas depois eu me confundo com esse bando de artéria, esse bando de veia. Eu vou te ensinar uma maneira mais simples. Galera, começa pela pequena circulação. Se você sabe a pequena circulação, a grande fica fácil. Sabe por quê? A pequena circulação é a circulação do pulmão. Presta atenção. É a circulação do pulmão. E o pulmão ele vai trabalhar com uma artéria e uma veia. Chuta qual é o nome da artéria e da veia que tem a ver com o pulmão. É como é o nome dela? Artéria pulmonar e veia então, não tem como errar, tá? Então, tudo que não for do pulmão, é claro que é da grande circulação. Só que olha pra cá. A artéria pulmonar, ela tá do lado direito. Tá do lado direito. Ela vai sair pelo ventrículo direito. Eu vou contrair, lembra pra mim, contração, sístole, relaxamento, diástole. Então, galera, a artéria pulmonar, ela sai do lado direito, todo vaso sangue que sai do coração, sai pela uma artéria Vai sair pela artéria pulmonar, vai pro pulmão. E quando vai trazer o sangue de volta do pulmão, vem trazendo pela veia pulmonar. Então não tem como errar. Vai pela artéria pulmonar, volta pela veia pulmonar. Está? Lembrando, quando sai de um lado, volta pelo outro lado. Se sai do lado direito, volta pelo lado esquerdo. Agora bora pensar que tipo de sangue está atuando aí. Qual é a função dos nossos pulmões? A função do nosso pulmão é ox oxigenar o nosso sangue a função do nosso pulmão é colocar oxigênio para o nosso sangue o nome que a gente dá para isso se chama hematose tá hematose é o nome da oxigenação do nosso sangue então galera olha como é fácil será que o sangue que está saindo do pulmão está voltando o pulmão ele vai vir pobre não então a função do pulmão é eu pegar um sangue pobre em oxigênio por sinal Todo o sangue que tá do lado direito, ele é pobre, ele é um sangue venenoso. Todo o sangue que dá tá do lado esquerdo do nosso coração, um sangue rico, é arterial. Então eu vou mandar um sangue pobre em oxigênio, olha, a artéria pulmonar tá levando um sangue venenoso. Sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Vai lá pro pulmão, vai acontecer a hematose, eu vou oxigenar... E quando eu voltar, vai voltar um sangue rico. Geralmente que representa o sangue é, pobre, um pouco azulado. Depois eu vou mostrar numa imagem, tá? E o sangue rico, um pouco avermelhado. Vermelhado, eu só pintei aqui o sangue rico, tá? Vem pelas veias pulmonares um sangue arterial, tá galera? O arterial é rico em oxigênio. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Acabei de ensinar aqui ao que a gente chama de pequena circulação. Pequena, acabou. Olha o que vai acontecer. Vai chegar aqui por quatro vasos, quatro veias. Já caiu uma vez em prova, tá? Eu tenho duas veias cavas, mas eu tenho quatro veias pulmonares, tá, galera? Dois de um lado, dois do outro, mas eu coloquei as quatro aqui do lado. Onde é que o sangue vai cair? Calma que você tem que saber todo o trajeto. O sangue ele vai cair aqui, rico em oxigênio? Chegou no coração pela uma veia, no átrio esquerdo. O que, que o átrio esquerdo vai fazer? Vai mandar o sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, válvula bicúspide. Eu vou contrair o ventrículo esquerdo e agora eu vou mandar esse sangue rico em oxigênio que veio do pulmão pela artéria aorta. Então vai começar agora a grande circulação. Lembra, se a grande circulação vai para o corpo por uma artéria e volta do corpo por uma veia. Olha como é fácil. Eu vou pela artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo. Olha aqui, artéria aorta, sangue arterial, rico em oxigênio. Vai aqui para o corpo, o que, que o corpo vai fazer? Vai fazer a respiração celular, ou também que a gente chama de efeito Bohr. Efeito Bohr vai utilizar esse oxigênio, vai gastar o oxigênio e vai liberar um sangue que ele não quer mais, que é um sangue... Venoso, tá, galera? Então foi pela artéria aorta, sangue rico, saiu do lado esquerdo. Quando voltar, vai voltar pelo lado direito. Olha aqui. Volta pelas veias cavas. Então a circulação, grande circulação, circulação do corpo, vai pela aorta, volta pelas veias cavas. Sangue, venoso. Olha que lindo. Olha que lindo é isso aqui. Volta pela veia cava superior e inferior. São duas. Cai no átrio direito passa aqui para baixo pelas válvulas tricúspides, tricúspide, caiu no ventrículo direito, é o ventrículo direito que vai contrair e mandar de novo sangue para os pulmões. Então vai ficar nesse sistema aqui, galera, que a gente chama de grande circulação e pequena circulação. Eu, particularmente, gosto de desenho. Eu adoro fazer desenho para poder assimilar melhor. Mas, se você gosta de imagem, eu vou jogar agora uma imagem na tela, olha aí. Então, como você pode ver, existe a grande circulação, que é a circulação para o corpo, e existe a pequena circulação, que é a circulação para o pulmão. O que, é que você vai fazer agora? Você pode parar esse vídeo agora, nesse exato momento que está aparecendo essa imagem, para ele, tenta copiar com calma Ou bate um print Para poder utilizar depois Para fazer exercício Deixa que a gente explica